Acontece nas minhas famílias. Tapapon, tapon, godam Bom dia, estranhas. Tudo bom? Tudo bom? Ai, Mas eu tô com uma fome na real hoje, eu tô com fome. Ela me obriga a comer hambúrguer um de mentira e vem fazer esse textinho na entrada, gente. Como a gente está já faz um tempo aqui no canal falando sobre esse tema vegano. A pergunta é que não quer calar: Você é vegano? Ou vegetariano? Eu sou ovo lacto vegetariano, mas eu estou no processo… De veganizar? De, vegan... de veganizar. Tá veganizando. veganizado. E na maquiagem, só vegana mesmo. Ma... A minha maquiagem, eu procuro comprar ela 100% vegana. Que não teste animais e que também não tem nenhum animal mortinho ali. No dia a dia, também, eu também… Eu adoro a mensagem do veganismo. Eu adoro essa mensagem. Eu adoro saber que tipo assim, os animais não estão sofrendo por minha causa. É uma questão própria, entendeu? A senhora. Eu tô quietinha por quê? <risos> Porque ela não é nada, veganinha. Me conta desse negócio muito louco. Olha o que, que eu trouxe. Pra minha pra Enza. Que que é Cara, isso é um hambúrguer hum. feito de plantas. O revolucionário hambúrguer de plantas com textura e gosto de carne. Tá focando, menina? Tá focando, galera. Tá focando, menina. Mas na minha opinião, tipo assim, ele, dá um, ele tem um gosto de calabresa. Tu vai, tu vai provar, tu vai saber. Vamos saber disso, Eu acho que é então. tipo calabresa, tá ligado? Quanto custa um negócio desse? Esse aqui, ele tá em média de 17 a 20 reais. Deus me livre, uma caixa de hambúrguer inteira, com R$20. É, o veganismo, assim, infelizmente, vamos falar real, é ele assim, não é tão tá... barato, né, cara? Assim. Vamos falar sobre esse outro negócio aqui que você esse trouxe. Esse <risos> queijinho vegano Porque é muito bom! Porque o meu mais é de cheddar, né, é, gente? É de vaquinha mesmo. O né? meu é cheddarzinho, <risos> né, linda. Esse queijo aqui, ele cotei água, amido de batata, concentrado de cenoura, maçã, abóbora e sal. É isso. Desculpa. Queijo de vegetais. Bichinho nenhum teve que ficar… Ninguém morreu. Os víveres! <risos> mas os víveres estão acabando, minha filha. Eu acabei de abrir a penúltima latinha de patê. Oh, os víveres! Ai, tomate lindo! Não oh, tomate, cebola, pão… e volta as sua olha ali, ó. As folhas com código de barra. A Helma lançou uma maionese 100% vegana. A gente não está sendo patrocinado, mas gostaria. É esse que vai ser o hambúrguer de hoje, gente. Vamos começar. Foi muito legal. Ah, vamos? Bem, bem, bem. Ai, que cozinha que é na gorda. Eu já falei Ai! que tá Já falei Ai! que tá ele Já Ai, tá nada. Foi um azeitão pôr. aí, Azeitante. no lavado, é bem eu pouquinho. Eu não gosto ficar com coisa fritada, fritura na minha casa. Espera que eu. <risos> <risos> vamos lá? Vamos ver? Você lavou essa mão de pinto? Lógico! Piu! Piu! Ó, vamos Quem pôr. Falar. A tampa. A tampa, certinho. né. Ó, que, que imagem linda! <risos> <risos> agora a senhora vai cortar os queijos aí, vai. Vamos! Certo. Então vamos lá, cortar os queijos. Vou cortar o meu queijo vegano primeiro. Ai, que delícia a textura dele! Corta facinho, assim, ó, hum. Ó. Vamos ver se é bom? gente prova depois. Ah não, quero provar, dá uma queijos. Lógico, não, vamos que... agora! Não, muito grande, corta a manhã. Agora. Agora, gorda. Viu que a gorda acha desse queijo? Isso aí, isso aí. Deixa aí. eu ver. Eu falo mal do meu queijo de 30 e tantos reais. Não é ruim, não. Sério? Deixa ah. eu ver. Não é ruim, não. Não é, tem o um quê de queijo, tem. mas ele confunde um, um pouco no um, um momento ali, né. Parece que tem um, uma coisa japonesa ali no meio. Olha, <risos> <risos> <risos> tá bem legal. Então vamos virar. Mas sabe o que eu tô achando? Eu vou comer com esse queijo aí. Vamos! Ficando Viga. total. Bombiga, não não Fudeu, fudeu! Vamos colocar já? Já vai. Bora. Nossa, uma pilha! Eu quero o queijo derretido, Mona. Quero derretido esse queijo. E agora coloca a tampa, né? Agora deixa. Já estão tudo suadinhos. Estão? Ótimo. Que nem nós então, olha aqui, Também. Olha, a gorda vai montar pra gente os lanches. 100% veganos. Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus, não. Você não vai comer vegana hoje, gorda. Adoro. <risos> <risos> Alface, tomate. Completa, Mona, completa. Eu vou colocar um tomate pra qual que é a ordem que vocês fazem em casa? Ótimo, Qual que é a ordem adoro, que vocês fazem em casa? Adoro, adoro, Eu gosto… Eu não gosto que as coisas geladas encostem no queijo. Ai, que bicho, não adianta! É! Eu, eu o, último, então, o queijo é o último, mim também. Então o queijo gelado encostava no queijo e endurece o queijo de volta, entendeu? É, então, Ó, primeiro o alface. Adoro, faz uma caminha boa de alface. Isso. Ah, desenhadinha. É artística, né? A gente vocês já sabem disso. O lanche que vai ser mais pra olhar, alaca. Tá de. cara. E agora o sal. Adoro igual o meu. Louca! adoro, adoro cebola. Adoro, adoro, adoro, adoro. Adoro cebola. Pra quando mais chegar fazer, clac, clac, é, saca? Sim, é a adoro. textura. Eu amo. cebola. Eu amo também, cara. Vamos lá, vamos, vamos lá. Vamos aqui. lá, aquele momentão que todos esperam. Ai, deixar aqui. Olha eles. Gente, olha parece... eles. Tá parecendo um queijo de plástico, né? Total. Eu sempre achei que parecia de plástico os queijos veganos, mas. A gente vai comer plástico mesmo, tá ligado? Plástico de queijo, plástico de queijo. Prefiro plástico do que bicho. Olha que lindos que ficaram. Tá, tá, tá. Eu adoro pão vocês Gatatá. Gatatá. E aí as palitas. Palita. Palita. palita. Palitamo. Vamos comer. Bom comer. Vamos ver se ficou <risos> bom esse negócio aqui, ó. Caraca, moleque. Bom, ficaram pelo menos lindíssimos. Olha só, galera. Duh. Ficou muito maneirão. Vamos ver qual é? Um, dois e já. Vamos? Já. Um, dois, três Z e... Já. Hum. Hum. Hum. Hum. Muito jeito, Queijo aprovado. Pro, queijo, queijo bom. Olha, dica. O queijo vegano ele é bem gostoso derretido, tá? É, se não derreter não fica bom. Se não derreter, ele fica um pouquinho japonesinho, como a Rensa falou. Mas eu gostei aqui, tá, tá no ponto, tá no ponto. Derretido no ponto, entendeu? E a, e a carne, gostou da carne? Então, deixa eu dar mais uma mordida. Vai, vai, vamos, vamos, vamos, Eu já conheço, né? Mais? Hum… hum. Vale. Achei bem gostoso. Parece um hambúrguer natural mesmo, ou de carne? Não, não parece. Parece que é planta? Nunca. Nunca diria que é uma planta. Também, que bom. Que bom. Diria que é alguma carne meio estranha aí, que a gente não conhece. Mas, Mas o queijo, ele não derrete igual o queijo normal, Claro que permato, não, né? claro que ele sabe que não. Mas o gosto é muito bom. Quando derrete, ele fica com gosto de queijo mesmo, assim, ó. De real, oficial. Que bom. Hum. E a maionese eu achei bem boa também, viu? A maionese enganou o super. A maionese eu acho que é o que mais parece… É, com, com, com, com as normais, com as normais. É. é. Legal. Achei bom, gente. Que bom, achei, que bom. Gente. Que bom. Você não adianta você falar, né. Que Você que trouxe tudo e me forçou a comer, né. Vai <risos> é falar o quê? Ai, adorei! Idiota! <risos> eu como todo dia em casa isso. Mas é isso, Gente, galera, esse galera. é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, como todo vídeo. Não se esqueçam… Se inscrevam no canal! Se inscreve aí nesse caralho! Se é a primeira vez que veio, né. Se você já veio mais vezes e já é inscrito, dá uma olhada nos outros vídeos. Tem um monte de vídeo aí. Cheio de coisa legal pra vocês, galera. A gente já tá quase completando um ano de canal. Caralho! Ai, que Ah, você... Dá o um like. Tô aqui daí? Né? Dá o um like aí, que a gente ama. Faz volume na pista, uhum. a gente fica animadíssimo. As redes sociais do canal. Canal Azurça, Facebook e Instagram. Sim. E o nosso biscoitinho, como fica? Em Zucunha. Botávio Maciel. No Instagram, claro. Beijo pra vocês. Hum. Beijo pros bichinhos. Vamos Beijo matar te. e comer todo. Não, não, não, não, não. <risos>